Andrezão, Carlos Caçaú, Ian Borges, Felipe Marques e a gente decidiu fazer uma super mega collab numa, numa super produção aqui, só que é o seguinte as audiências não se conhecem, né? então a gente quer aqui, a gente fazer algo diferente que ao invés de ficar apresentando o que cada um faz nós vamos apresentar uma dor que cada um curou durante a sua jornada então cada um teve a sua jornada aqui de, de autoconhecimento, de empreendedorismo de tudo que, que, que aconteceu na história e aí ela não um vai escolher uma dor para que, que se curou, né, durante essa jornada ali, daí que... A tá é aí que o ouro. É aí que tá ouro, né, não precisa, não precisa saber o que faz. Então, muito mais uma coisa no flow que acho que vai, vai rolar. Só combinar é. com o mood dessa viagem. Quem você é? Vamos fluindo aqui, né? Vamos fluindo. A pergunta que não quer calar, quem começa? André! <risos> Temos aqui, meu momento muito tranquilo de... Liderança e protagonismo, vai lá, André, por favor, Cara, deixa eu falar. A minha história é açúcar do sábio. Contei para poucas pessoas, acho que nem o sabe. Eu tive três momentos na minha vida que. pode seguir jogando, tudo. Uhum. que me transformaram significativamente. Um foi a viagem, de volta ao mundo, com certeza. Não tem como eu não transformar. O meu outro foi o meu primeiro encontro com a espiritualidade. Que... A gente vê que tem algo que nos transcende, que é maior do que a gente, os nossos desejos. O oh, dos... que que tu sentia, assim? Né? Tinha que ter uma coisa que sim forte te incomodava, assim. E foi o primeiro turning point da minha vida. Que é a minha grande dor. Que foi a minha grande dor. conseguir é, superar de uma maneira bela. Bela e triste. Então, quando eu tinha 17 anos, assim, mentira, 16. É, a depressão sempre foi algo muito pesado na minha família, né? O... Minha bisavó tirou a própria vida, que ela tinha depressão. Meu avô tirou a própria vida, tentou tirar a própria vida, que ele tinha depressão. E minha mãe também tinha. né? Meu irmão, tinha. E, e ela foi.. Tem uma palavra aí, desenvolveram, é? uhum, né? Desenvolver, parece que isso. Não pegou no ar, assim, é. assim. O cara desenvolve a depressão. É. Né? Mas acho que tem algo kármico também, de família, né? Dizem que é dela até genético, e né? genética é carne. Enfim, era um karma que tinha na nossa família, e alguém tinha que quebrar, entendeu? E ela foi definhando, foi definhando, até que, quando eu tinha 16 anos, ela já não morava mais com a gente, né, meus pais já tinham se separado, porque era um ambiente extremamente insalubre, né? muitas brigas, muitas crises, internações em clínicas psiquiátricas, e quando eu tinha 16 anos, ela levou a gente para fazer um passeio de barco, e eu achei estranho, cara, porque ela não levava, gente, assim, pra essas coisas, tá ligado? Ela não era feliz. E, mas ela levou. Tava bem naquele dia. Assim, estranho. Nem parece, minha mãe. E ela tava se despedindo e eu não sabia. Aí, duas semanas depois... Duas semanas. Eu tava viva da última vez que eu vi ela. Isso eu demorei a me perdoar. Ela ligou, chorando, dizendo que tava muito doente e que, que a gente não ia poder mais vê E eu não entendi, eu falei, pô, ela já falou isso várias vezes, né? É só mais um. Aquilo que a gente estava falando, né? A gente nunca sabe como é a última vez. E no, no dia seguinte, ela se jogou do sétimo andar, do prédio. E eu não pude me despedir. E esse foi o momento de virada da minha vida. Eu estava até apresentando o TCC ontem, né? Da a relação entre morte e vida. E a escolha dela pela morte despertou em mim um profundo sentimento de respeito pela vida, de entender o valor que é isso que está vivo, respirando. É como o sofrimento pode definir alguém e que a gente não nasceu para ser assim. A gente nasceu para ser feliz. E naquele momento, eu comecei, decidi dedicar minha existência a entender o que é a felicidade, o que é a vida. E curar as dores dos outros, curando também as minhas. Que nem Kiro, tá ligado? O mito de Kiro, um curador ferido. E é isso. Hoje isso tem... é, si mesmo. Né? É, é isso. é isso. isso tem... Interessante esse tema aí. Meu irmão também. Sim. Meu irmão, eu apresentei a meditação pra ele. Ele se curou da depressão com meditação Eu voltei o Brasil pra ir pra formatura dele. Que ele tava se formando. E ele se formou psiquiatra. Tá ligado? Ele se curou da depressão se for um psiquiatra e o TCC dele foi o último, o único a receber nota máxima na faculdade. E o tema? Prevenção do suicídio. É. É, e aí a motivação para o estudo e para o impacto Sim. é muito mais intrínseco do que tirar 10, é. né? É. Porra, mas vejamos que você levantou a barra aqui, né? Por quê? É, essa história... <risos> eu, falando, eu falando o dia que, porra, perdi minha bola? <risos> Caralho, brother! Porra! Se você errar, vai começar! Caralho, é! Eu, não eu podia ter que usar, lá, lá, mas Isso, é. é. olha! Porra é. mais! Valeu, pô! Por... De... Obrigado por compartilhar com o Chris, brother! Obrigado pela confiança! Isso que você falou, né, do curador ferido, foi muito claro! Acho que em todos os nossos trabalhos, né, cara? Muitas Sim. vezes a gente começa... Curador ferido! É, o mito de Kiron! né? Em ele não é isso? Ele, ele, era, ele era professor de dos heróis. Foi professor de Hércules, foi professor de Aquiles. Ele, ele era imortal. E Hércules, que era o aluno dele, quando matou a, Lidra, a Hidra de Lerna, uhum. ele bebeu as flechas dele com o veneno da Hidra, que era um veneno mortal. E depois, para ele, tem umas flechas mais fortes. E sem querer, Quiro se feriu com uma das flechas de Lerna. E aí, depois que ele é, se feriu, ele era imortal, ele não podia morrer pelo veneno e ao mesmo tempo ele não podia Sentia se curar então ele vivia com uma dor constante é. e yeah. é foda a maldição da... é uma prisão eterna né é, é Mas, tipo outra história né tipo a maldição da uh -huh. depressão eu eu e ideia, tá aí, aí sabe o que ele descobriu? ele não conseguia se curar ele... daí conhecendo a dor, porque ele era imortal ele conhecia a dor, quando ele conheceu a dor ele gerou empatia pelos homens porque ele viu o que era sofrer e aí, desde então ele passou por empatia a se dedicar a curar a dor dos outros mesmo não podendo, podendo curar a sua e quando ele fez isso, ele percebeu que curando a dor dos outros, ele ia aliviar os problemas dele. E é isso que eu acho que em todas as pessoas que ah. saem do sistema, em graça, entram num processo de começar a trabalhar com si mesmo, aprender, se tornar mais independente, eu acho que é o caso de nós aqui também, você começa a querer trabalhar com aquilo que vai me adorar. Superou, né? Tu viu? Nossa, velho, como é que tem tanta gente sofrendo por isso? Essa mesma parada. parada. Oi, eu Encontrei esse caminho aqui e mostra como é que soluciona, ah, né? Caralho, é muito louco. Eu não tinha parado pra ah. pensar de forma tão... Claro, consciente, assim, mas eu acho que a história é de todos nós aqui, né? E é a história da jornada do herói, de certa forma. Dividir os seus tesouros, claramente. vou aproveitar o gancho e contar uma história do meu irmão, lá já, é. que vai trazer mais leveza daqui a pouco, Mas, eu, cara, pra mim, é a... acho que é a dor mais profunda, assim, que eu tive a oportunidade de pensar sobre, né? Uhum. E eu acho que é a dor que permeia todos nós, enquanto humanos é o sentimento de separação. É óbvio que eu não isso. Isso faz parte de quem eu sou. Faz parte da minha vida, se de ser humano, da estar aqui por casca. Mas na primeira vez que eu acessei esse conhecimento de que eu estou além disso aqui, isso foi uma revolução na minha vida. Começou a mudar profundamente a forma como eu interage com o próximo, a forma como eu recebo as coisas acontecendo na minha vida de mais peito aberto, entendendo que cara, só tem uma coisa acontecendo. Só tem uma coisa acontecendo e eu sou parte dessa coisa. Então acho que... O que eu mais me proponho a, a partilhar com as pessoas, assim, que, que foi uma coisa revolucionária para me entender, é isso, assim, real, oficial, somos todos um, tá ligado? E tem várias formas de a gente esse conhecimento. Para mim, foi através mistura da mistura do conhecimento, tendo acesso à informação de maneira que fosse minha língua, tendo acesso à informação que fosse, pô, na pegada científica, que fizesse um pouco de sentido também na pegada da ciência, na pegada de maturidade, pela qual foi o é. Cara, a mas dor de brinca, porque normalmente estava tá doendo alguma coisa, né? Tu, sai, tu não saiu assim, vamos buscar sobre despertar hoje, né? Tu, de, de alguma forma tu chegou. Um gatilhozinho, né? Teve talvez uma parada. Cara, o gatilho que eu tive, que foram as pessoas que cruzaram o meu caminho que me fizeram perceber, é que existia uma outra forma de viver é. que era muito mais livre. Eu não me sentia preso. Eu tinha emprego massa, tal, mas eu queria muita aventura na vida. Eu queria ter histórias para contar. Eu queria ter histórias para contar, eu achava que minha vida era meio, ah, claro, meio preto e branco, e eu, né? talvez dessa forma, me sentisse menos, menos valor, uhum. né? Então, eu queria ter uma vida incrível. O cara que eu conheci, que me trouxe coisa na primeira vez, o cara trabalhava três meses no ano, o resto do ano ficava viajando a Ásia inteira, pulava de paraquedas para chegar na festa de reverão, que ele mesmo organizava, que era a maior festa de reverão da Austrália. O cara era um unicórnio, essa coisa era um sujeito que existe em qualquer dia. E eu falei assim, porra maluco, esses malucos existem mesmo, né? A gente só vê eles na minha dificuldade, eu assim, quando aqui na minha frente carne e osso pra lidar comigo? Eu falei, eu também quero ser um maluco que E ele. nem é, ele é uma grande coisa, né? tipo assim, é, não, tem um é diferença é, também, né? existe diferença dele, né? Eu falei assim, eu quero ser assim, Todos também. os mesmos desejos, medos, dores, de necessidades por debaixo, né, cara? Sim, todo mundo, o mesmo igual. desejo de ser feliz, o mesmo desejo de fugir do sofrimento final. A mesma necessidade, tudo igual. E eu tenho a mesma dor do cadu é. Assim, tu não, não colocou nessa palavra, mas é o sentimento de... <coughs> Certa forma de inferioridade, tá ligado? Sentimento de porra, eu tô vendo a vida foder, mano eu, eu, eu não tô, tô vendo a vida de merda aqui <risos> Daí eu chegava perto de um cara mais bonito que eu Me sentia um bosta Chegava de um cara mais rico do que eu Me sentia um bosta Um cara mais forte do que eu, me sentia um bosta Me sentia diminuído, não bosta, mas diminuído, entendeu? Mas é uma merda, né? Você se sentindo na tua cabeça, tu dizia o quê? Porra! Tá <risos> ligado? E, e, e aquilo, mano? Aquilo me incomodava muito, assim, mas eu não, não era forte o suficiente para me, me fazer mudar. Quando eu brochei, quando eu perdi a brochei. aquilo me foi que nem um canhão, tá ligado? Um jogo pela janela, assim, veio achar o que está acontecendo na minha vida. Daí, que daí entra em toda a parte social, relacionamento, até que, mano, depois de seis anos, porque qual é o caminho que, que o cara geralmente, que eu fui, pelo menos, e que eu vejo que talvez várias pessoas, o mais fácil? O mais fácil que podia encontrar era falar sobre persuasão, sedução, uma comunicação, como é que tu convence as pessoas. Né? Basicamente fazer marketing de ti, assim, uhum. tu aprende. E aí foi isso que eu fui estudar. Foi isso que eu fui estudar. Só que chegou um momento, uns 23 anos lá, que eu tava eu, com esse sentimento de inferioridade. Aí tu pega um moleque que tem alguma, alguma inteligência para casa de persuasão. E eu passava, basicamente, cara, com o que eu falava, eu tentava impressionar as outras pessoas uhum. tentava fazer elas gostarem mais de mim Basicamente a gente era isso, tentava fazer as pessoas gostarem mais de mim tá ligado? Uhum. era isso e principalmente é. o sexo é. feminino, né? É, sim, poder, né? exato cara, e até dava certo, sabe? mas era uma, era uma montanha russa, brother e tu nunca sabia, tu sempre tinha que ter o que falar, entendeu? aquela coisa que tu tava falando até nos vídeos, tipo pô, tem cinco sempre o que eu vou falar por uma hora? pô, o que eu vou falar se eu for pra casa dela, meu Deus então, era um estresse tão grande, era uma ansiedade tão grande de tudo tem que saber, e planejar e, e, e estrategiar para não dar certo e é, é, controlar. Irmão, é isso! Você sabe que é é, o, o, a etimologia da palavra controle hum. vem do francês contrôler, que é contrarolar. Então, controlar, controlar é o contrarolamento natural das coisas é, contraroler. Um, mas o é bom demais pra isso. É isso, cara. Eu acho que esse é bom demais pra isso. Eu acho que a viagem é bom demais pra isso. Pra mim foi uma ferramenta. É, você chega num lugar é novo, isso. você não conhece ninguém, você tá num fluxo, você conhece gente nova interesse todo dia, você troca ideia de crimes todo dia. Você abre, meu irmão, você tá aqui, tô esquecendo do é. celular, outra coisa, sacou? Você... você não precisa ser quem viagem. você era. é, o shot de luz deles, né? É. Tipo soco no estômago. Tô num lugar novo, tô que tem que vivar. Não precisa ser quem eu era. É, eu não, não preciso não ser aquele cara. Uhum. cara mas, mas pra mim assim, uhum. tipo, só mudar de cidade não adiantou, tá ligado? Uhum. Porque foi lá que.. Que começou, que começou a. Uhum. Foi de uma cidade só pra outra, entendeu? Sim. De lá eu morava ah, sozinho, cara. lá era a faculdade, entendeu? Então, no último ano de Facul, mano, foi onde eu tava de saco cheio, tinha pensado em suicídio. Chegou ah, nisso, eu cheguei uh -huh. porque cara, era, tão, era tão, imagina, eu ia, eu ia no final de semana, pegar uma gatinha, me sentia um cara. No outro final de semana, não pegava ninguém, me sentia um boss assim, sim. do mais baixo escalão, extremo o tempo. Extremo tempo todo, entendeu? E aí, se alguém te rejeitava, tipo, já tinha aquela coisa que tentasse sempre subir, que eu sempre tenho que ser o alfa, tenho, tenho que mostrar é. o negócio corporal perfeito, sabe aquela, é, é uma estratégia muito, muito querendo sempre o resultado e o controle. Cara, daí, foi onde eu, decidi eu vestidão eu chega, uhum. então eu encontrei um cara falando de uma forma muito mais natural, Sim. na internet, no YouTube, chamava Tyler, ele chamava Tyler. RSD Tyler, Tyler, né? Uhum. É o, o RSD, o Cook. Cara, esse é magrão, ele chegava numa sala de palestra e não sabia o que ia falar. Ele tava jantando e pensando, ah, o que eu vou falar os caras hoje? Não, <risos> velho, eu, eu ouvi falando isso e pensei, meu, é isso que eu quero. É um troço assim, tá ligado? Que eu posso chegar em qualquer lugar e me virar, não sabe me preocupar. Eu com essa ideia na cabeça, Juntando isso, eu achei o poder do agora, o livro, na estante ah, é dos meus pais, quando eu fui ah, de é muito férias. Livro, muito Cara, assim. tá, do nada, mano. O livro, espertado espiritual, nunca deixar mais ninguém a ter uma porra dessa lá em casa. Sim. Quantos e anos você anos tinha? Hã? Quantos anos atrás, quando você tinha? 23, 2013 foi. E aí, juntando isso, eu. Faça o time do. Time do Mata Branca, hein? Time <risos> da. Cara, o time lembrou. Cara, eu, daí, olha só, daí juntou ainda, eu, eu, fui, eu encontrei um brother. <risos> Encontrei um brother e ele tava falando que eu tava precisando dar uma meditada e tal uhum. e Ele tava fazendo uma respiração 5-5, 5-5 Co oh, é Coerência é ágil? Inspiração, de heart coherence. Coerência cardíaca E eu, cacete, velho, que mais vou tentar isso aí Comecei nisso aí começou a fazer bem você a, a, a ter mais clareza naquilo né, que eu tava fazendo naquilo que eu tava aprendendo não só fazer mas pensar sobre Mano, minha, minha mente sempre foi muito acelerada uhum. ainda é só que hoje tipo assim vez sei lá cem vezes vez mais, mais mais desacelerado do que era entendeu e eu tenho muito mais coerência mano, e organização mental hoje assim. então ali mano teve até um dia juntou tudo e saiu eu acho sabe e eu, com o poder agora na mão, mano, eu comecei a sentir a vibração do livro, mano. Eu ah! senti meu coração dele me tirar. Tipo assim, meu Deus do céu, o que é isso? E eu comecei a ver, cara, será que é um livro? Será que é... Eu tô sentindo o sangue pulsar nas mãos, tá ah, ligado? Ah, daí comecei, daí nessa pira, comecei a ouvir meu coração pela primeira vez, tá né? ligado? Eu tinha, tipo, caralho, eu consigo sentir. Não tô nem botando a mão nem nada, entendeu? Eu tá cara, tô, aqui. tô aqui com o livro e sentindo meu coração, escutando meu coração, audível. Eu, cacete, que louco. Daí que eu percebi que eu tinha pensamento ao mesmo tempo. <tem que eu, que eu tinha pensamento ao mesmo tempo, que, que, eu, que o livro estava vibrando, que meu coração tava batendo, tava tudo acontecendo ao mesmo tempo e eu tava ali. Segundo Agora, ah, Meu agora. Achei agora! Achei agora! Achei a distância. Eu não sou essa porra. Sim. Falei que eu vi que eu não sou o pensamento, eu não sou meu corpo que tá batendo. Ah. Eu não, sou, eu não sou nada, eu, eu não sou nada disso, eu estava tão eu incomodado, sou, eu estava tão incomodado com tudo isso, e disso nada sou eu, então, nada para vocês nada para vocês e aí que fui que eu percebi, mano, olha o que eu estou fazendo pelas minas, pelas pessoas, eu estou ferindo a minha integridade, a minha autenticidade para fazer marketing de mim, para mostrar quem eu sou para os outros, para eles gostarem mais de mim, quando eu não estou focando em melhorar o produto. Sim. <risos> quero fazer a Porra, uma venda assim melhor. Né? Eu... Exatamente. Cara. Eu cara, eu quero que minha vida. A minha avisa a, a fazer as pessoas entenderem isso e ano pra mim também. E cliente eu sempre falei, cara, eu comecei a fazer vídeos pra de mim. Sim. Foi pra de fui... mim, foi pra mim curado, eu comecei a curar Sim. os outros também, porque eu, eu, não, eu não. Cara, eu fui indignado. Eu não, eu não conseguia conceber essa história de que cara, o cara tava nessa onda. Porra! Boa! O cara. Ele não a consegui nossa. enxergar isso, sabe? Ah, não, é de todo mundo. <risos> Agora é de todo mundo, antes tinha que pagar. Foi? Pô, foi louco isso. Uma história que o Mude me contou. Que tinha um cara que ele sempre ficava bêbado. Né? Ele estava sempre inconsciente, assim, né? da sua consciência. E, e aí, uma dessas noites, ele... É, e a esposa dele ficava puta quando ele ficava bêbado. Ela ficava muito brava. Chegava, falou fazer... É, incomodava. E aí ele ficou bêbado, e falou, puta eu cheguei em casa não quero acordar ela pra ela não ficar brava. Ar e, aí, e aí ele chegou em casa pequenininho pra, um... pra não acordar a mulher e ele tropeçou no na... móvel, caiu de cara numa mesa de vidro e se cortou inteiro. Putz, né, eu tô machucado, minha... minha esposa vai ver que eu tô machucado vai saber que eu cheguei bêbado. E foi pro banheiro consertar o... Consertar o... as, feridas. as feridas. Aí ele lá, fazendo um curativo, de repente chegou a esposa dele no banheiro. O ah, que, que você está fazendo? Por que, que você está colocando um curativo no espelho? Aí ele olhando dando reflexo dele no espelho, vendo o inconsciente e tentando curar as feridas que ele vê no espelho. E é isso que a gente faz, tá ligado? A gente faz as nossas feridas, a gente se machuca, a gente inconscientemente, porque a gente está afastado da nossa lucidez, da nossa luz, a gente tenta curar por fora as feridas Eu Preciso é, ter mais pessoas prestando atenção em mim, eu preciso saber falar melhor, eu preciso ter mais aceitação. Uhum. E não curar as verdadeiras feridas, Procurando os outros, tá? Ah, é. Uhum. Porra. Ah, que então, com Então, esse... com esse gancho, eu acho que ainda estou curando muito das minhas feridas. Obrigado. E é engraçado que eu ouvi a história de vocês, tal, de dores, fortes, assim, inspiração. Eu sou um cara que já tive várias dores, mas meio que sempre me afastava delas, eu queria encarar de frente, sabe? Então, meio que desviava, ignorava. Então, eu fui um cara que sempre fugi da dor, fugi do sofrimento e tal, e isso me iludia muito. Eu fui criando um monte de máscara. Tipo, o, o, o, o que funcionava com os amigos, o que funcionava no trabalho, o que funcionava com a família, sempre trazendo o melhor daquela minha faceta, então era, era luz pra tudo que é lado. Só que lá dentro tinha porrada de sombra, né? Quanto mais luz, mais a sombra. Exato, e, e a sombra nunca foi um lugar que eu acessei, eu quis acessar ou que acessei por forças maiores, né, que não podia controlar. Eu perdi meu pai, perdi meu irmão, então eu tive momentos duros na vida que... Eu não, não sinto aquela dor absurda de, caralho, meu irmão, foi meio que natural e... Eu acho que eu nunca me dei muita chance de meio que abraçar a dor. Então, foi isso a vida toda e eu não tive grandes dores conscientes. Mas isso me levou numa crise, uma constante crise de sentido, tá ligado? Então, todos os ciclos que eu fazia na minha vida de três, assim, que eu posso, de dez anos, sempre chegava ali próximo do, dos dez anos, eu tinha uma crise de falta de sentido, muito forte. Aí, eu rolou no vôlei, que eu tive dez anos de vôlei, chegou uma hora que eu não via mais sentido no mundo. Eu falei, porra, não quero, não quero essa vida mais, tá? não estou vendo sentido. Depois, na vida do trabalho, na empresa tal, chegou uma hora que não via mais sentido. E, e aí, agora eu estou no meio desse novo ciclo e já teve momentos que eu não vi sentido. Então, parece que vocês estão se importando, tá ligado? E eu estou buscando cada vez mais sentido e vendo o quão difícil é se manter um porquê muito claro, sabe? O que você está fazendo, eu é um, tenho um foco. Porque toda hora eu vejo, caralho, mas por que, que eu tenho que ficar postando todo dia? Mas por que que eu tenho que criar um vídeo? Por que, que eu tenho que vender uma mentoria? Por que que... Tipo, qual, qual é o sentido dessa porra por detrás? Então eu acho que as minhas maiores golpes foram as coisas de falta de Mais difícil! por favor, reflei nessa ah, <risos> cena a concentração, <risos> tipo assim... E aí, Alô? Isso aqui! Sabe, <risos> eu consegui fazer um é difícil, cara. Parece que eu. As minhas mãos, as duas, as duas, Falta <risos> <fos> <sáve _> a tela assim fazendo carro na mesa assim, cabrão. Então acho que minha maior dor, que foi onde eu tive mais medo, foi na última crise de abandonar um cargo legal, salário, diretor, Esqueci. sei lá o que, é, pra fazer uma parada que eu nunca tinha feito, que eu não tinha a mínima ideia se ia dar certo. É mínimo, eu era cagão, nunca tinha empreendido. Então, para aquilo, pra mim foi uma dor muito grande de. De cara, isso der errado, porra, vou, aí tá, confiou em mim. Minha mãe ajuda em casa. Então tinham pessoas dependentes que eu não fazia a mínima ideia de como eu poderia ajudar se, se elas não são dependentes de mim, mas a minha. Ela já era falecida? Já. Com quantos anos? 18. É, então eu meio que assumi o um papelzão de pai da família, sendo que eu não sou. Tá ligado? Isso é um erro. E nego, assume, inverte a ordem das coisas, né? Isso, constelação sim. fala pra caramba essa parada. Sim, sim. E isso é horrível, porque quando você começa a ser um pouco, sei lá, marido da sua mãe, pai da sua irmã, é, não é saudável pra ninguém, né? E aí, a minha última dor talvez tenha sido de autenticidade mesmo, como a gente começa a criar conteúdo, a levar nossa palavra pra fora e tal, você às vezes. É, eu, eu ainda vivia muito essa máscara. A máscara do cara do vídeo do YouTube, a máscara com os amigos, a máscara do, da, da cervejinha. E aí, porra, ficava às vezes apresentando em vez de falar, tá ligado? Então hoje vamos falar sobre isso. E dessa forma, E tipo, conhecimento, conhecimento, e Sem história. quem é o Ian ali? O que, que você pensa, Ian? Não o que você resumiu quatro minutos, mas você vai e, e aí entra uma batalha mim. Uhum. Não, e aí entra um outro processo de a gente honrar nossa própria história, né? Eu pessoalmente, cara, demorei muito a começar a querer falar de coisas porque não tem valor naquilo né, ali também, sabe? Por mais se eu estivesse viajando o mundo, fazendo aquilo tudo, tendo, conhecendo várias histórias, me mudando, me transformando, falar de mim era é uma coisa que eu ia assim, cara, por que eu vou falar de mim se eu estou querendo aparecer, querendo, querendo ser o Alfa ou qualquer outra coisa do tipo, sabe? Então eu ficava me podando muito. Até o que virou pra minha chave, eu então comecei a tratar. Até o que eu faço, de uma forma assim, não é sobre mim. Eu estou dando espaço para algo, algo ser expresso, que é o que você tá falando, por exemplo, do cara que vai lá para vai falar. Para mim, isso funciona no sentido de. Eu tenho certeza que vai ser. É. Eu tenho certeza vai que, que o eu acho for... for... que eu acho que eu acho que eu acho que de vez em quando tu solta de parada que tem. E faz muito sentido e 20 minutos de conexão de assuntos que, que ficam uma parada foda. Isso é... Isso é difícil fazer, cara. Tu faz super bem. Não, mas aí, é. cada um tem, sei lá, suas formas né, de lidar. com um o conhecimento. Que nunca vai faltar assunto, por exemplo, nós falando aqui. Um, um, vai... Nunca vai faltar assunto numa live, então, só pergunta. Hum. Ah, por isso que a gente não está conseguindo embora. Não, mas aí é que é uma vulnerabilidade também. É. É que é uma puta é. da vulnerabilidade. De você expor, às vezes. Por exemplo, se eu pergunta pergunto, você fala, não sei. Hum, é. Só isso aí, para você que está numa posição de autoridade, uma sei, posição sei. de é. quem é passa dor de conhecimento, é, é. fala assim, cara, eu não sei dizer se é isso. Ou eu não estou pronto para partilhar sobre essa parte da minha ah, vida é. pessoal também, que também é uma puta de um detalhe. Sabe? Falar sobre os problemas que a gente hoje, no lugar onde nós já somos referentes, já ajudamos a corda de gente. Falar das coisas que você tem dificuldade de lidar, pessoalmente até hoje. Isso é vulnerabilidade real, né? É, cara, para parar que eu aprendi, que eu achei incrível assim. A verdadeira vulnerabilidade não é eu falar pra você das minhas dores ou do, das coisas que eu já superei. A verdadeira vulnerabilidade é eu falar pra você coisas que eu não sei como você vai reagir. É, isso aí. Porque se eu chego aqui e falo, porra, é, cara, de um momento muito difícil tal, e tal, eu foi assim, foi essa, foi assim, foi lá, eu sei que eu vou ser acolhido. E se você já falou isso cinco vezes sabe a reação da galera no ouvir, está sob seu controle. Você sabe que desperta tal coisa do outro lado. Que é o grande problema que a gente vê agora: todo mundo fala: você tem que ser autêntico, tem que, fazer, tem que ser vulnerável. E aí, nego, treina a vulnerabilidade. É. Agora vou tirar minha história da vulnerabilidade. Não, perdi, perdi tal pessoa e porra, me fudi de tal foco, perdi tal trabalho. Aí fica uma parada muito escrota, cara. Fica muito artificial, fica gatilho mental. É verdade, sim. é verdade. É verdade. É Você sabe que Nossa, Isso. agora tu me falou um negócio que eu nunca tinha visto ninguém falar. Calma, sim, porra. A missão do Julio, né? vai! vai. vai. Carta da vulnerabilidade antes <risos> da prova. <risos> social. <risos> antes de entrar o depoimento, né? Da prova <risos> social. Tá <Tô> ligado? <risos> Foi isso. Meu acho que você é que é triste. triste. É, eu acho que é uma forma da gente, é. pra mim, tem sido. Consigo... Sem falar assim, para pra é. mim. É. Que é a tendência de assim, as pessoas, a gente, a, gente, ah, tudo é, tudo isso. a linguagem não é, é, comunicação é, não, não, separada, não violenta, você traz muito assim né, essa parada. Né? Então, pra mim o que funciona, Sim. eu tenho me apegar mais e falar as coisas que eu sinto, que eu senti. No, no momento onde vida nada história, eu vi determinada história, me apegar mais nisso. Sim. Porque senti tem como não sente, né? Ah, Sim. Não tem sentir errado. Não, sentir... não, eu tô sentindo errado aí. Pedro. Tipo... <risos> <risos> sente alegria aí essa porra. é para é pra serotonina ser desse Como é assim na né? cara? É porque o, o, o encontro com o outro é muito difícil, né? Você, e para acontecer esse encontro, você precisa ter primeiro a vida. E a gente tem esses dois instintos biológicos mesmo, que é o de conservação, você me proteger em relação ao mundo externo e o de reprodução, que que um expande, isso pode ser Mas para você, você, a gente tem é esse instinto de proteção, agora para você se abrir, você vai estar sujeito a coisas que não são planejadas, é, coisas que te colocam em perigo físico e emocional. Aí a gente ergue esses muros físicos, inclusive, né? A gente não tem casa sem muro. E tem um porquê disso. Mas a gente ergue muros emocionais e a gente acaba preso na proteção que nós criamos nós mesmos. Para nos proteger da vida, nós acabamos nos desistindo da própria vida. E abrindo mão da parte mais bela dela, que é... E no mundo de hoje ainda, né, que estamos cada vez mais conectados, né? É... É exatamente esse um, um ponto de puta dor, né? Cara, isso é uma parada que realmente é excelente que a gente está gravando. Galera. Que bom a gente está falando sobre isso. 39 câmeras para vocês estar tá ligados aqui. <risos> o então André se comprometeu publicamente a editar esse vídeo. <risos> <risos> captação externa de sombra. <risos> é isso. Que a internet, cara. Todos nós que trabalhamos com a internet, lidamos com uma pancada de gente, abrimos aqui para postar o nosso conteúdo e ao mesmo tempo fecha de mais 20 minutinhos, vendo do amigo, vendo do outro uhum. e tal. A comparação. E além da comparação ser um problema porque todo mundo já sabe o que é, é, no final das contas o que a gente não quer é se sentir excluído da tribo. Esse senso de pertencimento é algo que é primitivo, cara. Nós somos macacos sem pelo. É um comportamento de 300 mil anos, tá Total. E, e hoje esse senso de aprovação, ou não ele vem muitas vezes por isso aqui. É. Você, tá assim, ó, você está aqui assim, trabalhado ao máximo, né? Porque está acessível para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, para redes muito maiores que 150 pessoas, Exatamente. que antigamente era né, o limite. A comunidade, né? a comunidade. Hoje em dia 150 mil pessoas. Você tem? Vocês têm? 300, mil. 300 500 é. mil pessoas no YouTube, sim, sim, né? Cara, e tem o fato de que a pessoa vai sentir isso, sentir essa comparação e vai criar uma narrativa, né? Uma sempre. É. sempre. Vai criar uma história lembrando uma dor dela naquela história, né? Exato. E dependendo de como for o cérebro da pessoa ali, a mente, se tiver muito adubo negativo, a história toda vai vir fudida. Né? Se tiver um monte de crença limitante, um monte de trauma, um monte de, de autoproteção, a história é que ela vai contar, eu sou uma merda, eu, eu, eu sou pior que todo mundo, eu não vale a pena, eu não tenho poder, eu sou... E aí é uma merda, por isso que se a gente planta o um bom adubo, fertiliza legal essas histórias... E aí, foram... como é que planta o bom adubo? Porra, é. tá aí hábitos Identidade. saudáveis, questionamentos, aí é... Nossa, Identidades. Porque tu, tu, vai, tu vai criando aquela história, por isso que eu te falei, a gente desenvolve, a gente constrói a depressão. Existem às vezes, existe casos que, que quimicamente tu é fudido mesmo. Precisa de algo mais clinicamente A maioria das, das ansiedades, pânico, depressões, velho, são mal criadas. Pra, entender, aí, criar, aí, mas não isso aí, entendeu? E para além disso, cara, a gente. Porque tem situações que nos acontecem, que nem o, o, o, a pessoa que a gente conheceu, o sea, Mas, cara, mas isso é. Ele, ele o que que conhecia Sim, sim, com certeza. Mas por exemplo, aconteceu o cara perdeu na perna. E o que, que ele fez com isso? Ele virou bicampeão mundial. E aquilo que o campeão fala, cara, a gente não tem controle sobre o que o mundo faz com a gente. A gente tem controle sobre o que a gente faz com o que o mundo faz com a gente. Né? É o que os estoicos falam também, saber o que depende de você e o que não depende de você. Irmão, se você coloca a tua felicidade naquilo que não depende de você, você está fazendo. a receita da minha felicidade. O um abraço prisão eterna que não tem solução, velho. Né? E a comparação é muito isso, né? Você tá sempre botando o externo no outro uhum. elemento, com ponto como ponto de referência. E sempre vai ter alguém mais bonito, alguém mais rápido, não. mais alto, um olho mais azul que o seu. Sempre, sempre se é gente. menor. Por isso é a história do tarô, que é tão animal, né? Da comparação do bambu com ela. O bambu não fica se comparando com o carvalho de porra. Tá grossão aí, né? Tipo. É cada então, uma a natureza não se compara, né, assim, cara? Natural é, não é comparado. É, é e é, é, cada é um tem uma identidade. É, é. Porque o... Isso é uma fala do Sábio uhum. na da parte da, da ciência e outro uhum. ele fala, o que vem ali primeiro é o Buda. Que é o Buda. Assim, o Buda é além do pensamento. Então, Budi é a parte do intelecto. Do intelecto. Do intelecto. Do intelecto. Uhum. Aí depois, as identidades, memória. Aham. Uhum. Então, Pensa assim, tu tem várias identidades, tudo aquilo que tu gosta, tu gosta de nunca, Pronto, é uma identidade. Quão forte essa identidade, dependendo do treinamento emocional, você vai ter. Mas é uma identidade. Então são essas identidades que são defendidas pelo intelecto. Porque da onde vem o pensamento? Que pensamento ele vai, é baseado no quê? Ele é baseado em uma identidade que tu tem. Ele está sempre defendendo uma único das identidades que a gente tem. Cara, eu não sei se é possível viver sem as identidades. Mas é possível não se identificar com elas. Uhum, Sabe é o que, que é o principal hábito para ser construído para viver um pouquinho mais... Mas é. ah, se auto-observar. Se auto-observando, você percebe que você não, não. Se você não. é essa identidade. Você percebe? Exatamente. Perfeito. É o distanciamento. No momento que eu é. observo algo, eu não sou esse algo. Sim. É. Então, se eu observo, aquele que observa não é observador. Aquele que observa o observador, não é o é o objeto. Então, no momento que eu começo a observar os pensamentos, mas não que sou essa é a grande pergunta né quem é quem é esse observador que está nos observando que está se observando observando esse corpo pegando um taco falando essas coisas conhecendo essas pessoas e para mim foi esse meu grande pico foi o assim caraca existe algo muito maior e para mim foi entrando numa e eu falei assim Bom, beleza, sim. então tudo é uma única coisa, existe esse vazio absoluto, que é o todo absoluto, que é o tudo e o nada, é o bom e o mega, é o... o alvo e o omega, ao mesmo tempo é tudo. O que é isso que está aqui por trás desses olhos? E por que não é a mesma coisa que está por trás desses? Ou daquele? Uhum. O que é essa essência que nos que nos separa? Né? A alma, seja lá qual for o nome que o espírito. E a observação, ela só pode ser feita a partir de um ponto de silêncio. né? Sim. Porque se tiver alguma coisa rolando, já tem, já tem alguém que tá vindo assim. Tem... Ah. Aí você tem que parar. Né? E esse é o desafio, né? Ter momentos de silêncio hoje. Porque o momento de silêncio não é só não ter barulho. Sim. É você conseguir é externo, mas é o um interno acima de tudo, que é desesperador. Os macaquinhos, que eu gosto daquele médio. Os novo, macaquinhos, assim. né? Eu tentando meditar garantir. <risos> <muito triste, risos> E, Mas é que a é tá, mano. Tu não vai parar de pensar. Né? Isso. Um grande hábito que eu descobri, nesse Se de vocês, é o hábito do distanciamento. Quanto uhum. mais tem que, ir, tem que ir, como se fosse um músculo, tem que ir lá e distanciar. Isso, se tá. você não vai lá e distanciar, tu permanece grudado. Depois vai se grudado nesse espaço. Quanto mais tu se acha grudado, quanto mais tipo, você vai fazendo assim no meio do caminho, uhum. tu vai percebendo, caralho, não. Não, não uhum. você nem uhum. usar, né? tem que voltar, né? Tem uma passagem de Buda, uhum que é o principal discípulo dele, que era primo dele, que ele pega um sininho desse que a gente tem de meditação aí e ele bate um sininho. Ele diz, Ananda, tu ouve? Escuta. Daí ele para, não fala nada. E agora? Você ouve? Não. De novo. Ananda, tu ouve? Escuta. E agora? Agora não. Ele estava mostrando o som do silêncio. Não. que é o espaço onde acontecem todos os filmes, os sons. É o espaço. O silêncio é o espaço sonoro. E a gente tem esse espaço físico onde tudo existe e esse espaço que eu não sei descrever, que é onde acontecem as identidades. E é isso, só não precisa descrever. Acho que só você precisa, que existe. Existe. Você não precisa escutar. Nossa <risos> linguagem é muito limitada é. pra gente conseguir é. descrever A vida é uns é. ah. tá. caras que ficam tentando atrás disso enlouquecidamente. Tá eu acho que aí o cara, o cara vai dar uma música infinita. Eu já entrei nessa, e é uma que eu venho, venho sentindo vontade de partilhar mais também com as pessoas, porque, ainda mais agora que está nesse movimento, está sendo um documentário sobre psicodélicos, sobre medicinas alternativas, colisionísticas e tal, e está crescendo esse movimento. Ah. Tem um documentário na Netflix falando sobre LSD, sobre, sobre a Ayahuasca, tem um postejo mandado sobre a Ayahuasca, e vai crescer mais. E agora em cada esquina. Qualquer cidade, qualquer estado, todos todo os estados do Brasil, em muitos lugares do Brasil, tem a galera mergulhando nessas medicinas. Sim. Não necessariamente com o objetivo de se curar. É. De se é. A vida, é. Mas Isso. com o objetivo de querer entender tudo. Quero expandir. Né? Quero, expandir. Quero expandir. Exatamente. Aí é e a expansão não precisa ser de você achar que agora eu consigo me comunicar com... É. com a gente. É. Agora eu consigo me com a gente. É, Só falta você É só você aprender a ser mais gentil. Ah, o gentileza. gentileza é a palavra perfeita, cara. O profeta gentileza lá no Rio, o cara um, não né, sabe, não o conhecia, não tá lá vivo. O profeta gentileza? Não sabe o que é, Não, não, não. Sei. O cara escrevia pelo Rio de Janeiro e assim, gentileza, gera gentileza, gera gentileza, gera, ah, gera gentileza, gera gentileza. Um cara. O cara, profeta gentileza. Cara. Sabia não, o cara não é morador de rua, né? É um morador de rua. É morador de rua, cara. E ele... Pô, que escrevi isso pelo Rio de Janeiro inteiro. Esses mestres que a gente não reconhece, né? Os Vamos. mestres que a gente não reconhece. Pra você andar por aqui é o E pra mim, mais uma parada da viagem. Deixa eu que a viagem é um, uma ferramenta, como a gente está falando né, da meditação como como silenciar a mente, tem várias ferramentas, cara. isso aqui é uma ferramenta, aqui é um espaçonave, tá ligado? Tipo assim, sentir o corpo, estou sentindo nesse momento aqui, se você trazer a atenção é o objeto de observação, né, a atenção. Então, é isso aí mesmo, é, essa é frase é forte. Então se eu preste atenção agora na sensação que é ter um anel no meu dedo, ter um relógio no meu pulso, eu tô observando as coisas. Estou começando a criar essa relação onde eu sou capaz de parar isso aqui, parar o fluxo de pensamento e observar. Nesse momento que eu observo, eu não penso. Eu observo. Não estou pensando aqui no e-mail que tem que mandar, ou no precisava falar antes, não falei. Eu simplesmente sentindo. A ferramenta de concentração é o sentir. Porque o corpo, ele só faz isso, ele só sente. Muitas coisas acontecem aqui dentro, mas eu está sentindo. Algo está acontecendo. Então, para mim, o que me ajuda muito a Entrar nesse lugar de vazio, de concentração, e de aí acessar esses campos de conhecimento que começa a vir coisas que estão, que estão querendo ser expressas, e que não vem do meu intelecto. Ah. É através da conexão com o sentido. Isso é foda. Agora, você falou o corpo sente, mas eu tava fazendo... eu, voltei, eu Fiz uma época de terapia e voltei há um mês, sei lá, dois meses. E toda a minha busca na terapia era, era sentir mais do que pensar. E isso a gente até na linguagem mesmo, né? Foi, eu acho, eu penso, você. Você não fala tanto eu sinto normalmente. E eu me peguei direto, ela assim, mas o que, que você está sentindo agora? Eu falo, eu acho que eu tô. Ela, não, não, não. O que você está sentindo, eu, caralho. E porra, eu tinha dificuldade de sentir as coisas às vezes e não achar. Tá né? ligado? Era, era, era bizarro, né? era automático. Então sei lá, a gente analisava meu sonho. Ah, meu sonho eu vi isso, tô cheguei na praia. Como você está sentindo essa praia? Pô, eu acho que estou com o pé no chão. Não, como você está sentindo? Eu parava, eu olhava para baixo mesmo, muito fechado, tentava mandar para a barriga, para o coração. Ah, tô me sentindo em paz, tô me sentindo tranquilo. E é outra forma de você se relacionar, se relacionar né? e se comunicar, que é relacionamento. Né? Muito, muito mais humano. humano. Muito mais humano e muito mais verdadeiro, porque aqui a mente mente a, é, a gente acredita muito na mente, né, nada. Total. E aí que cara, é, é a medalha. E, aí é. É. e aí, entra, aí é isso, né? Porque é. entra nessa ira de eu não sei o suficiente, eu não, não preciso estudar mais, tudo mais, mais Porque é tudo coisa que você. Pô, todos nós somos a identidade, como você falou, que é uma acúmulo de tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos 30 anos, até o retornar aquilo que sou nesse momento. Então, alguns de tudo que eu já estudei, as pessoas já conheci, tudo isso. Compôs esse ser aqui. Seu, é mas... Agora... É, não. <risos> cara, não, imagine, é, cara. mas tem um negócio muito louco. Imagina essa piscina aqui, cena é a memória. Ah, aí, tipo, cada bolinha é uma identidade. Ah, e aí tem os soldadinhos que defendem a identidade. Ah, São Puta é <risos> Que <risos> pariu! <parecido. risos> Vem de um desenho todo na cabeça. Cara, pra mim, a, a expansão da consciência, o processo de expandir a consciência, é a capacidade de, de acumular informação. A <risos> informação como. Que nem o logos, né? Lobos. Que a informação é, é aquilo que é. Tá? Isso aqui, Não, aqui é. tem informação, isso aqui tem informação, tudo tem informação. Então, beleza. É. Pode imaginar imagine assim: imagina um balão. Um balão de ar, né? Ele tem um determinado, um determinado volume de informação. Tá o que é a quantidade de ar cai tá dentro daquele balão? Hum. Para aquilo ali se expandir, ele vai ter resistência. Existe uma camada. Tá pressionando. Que tá pressionando conta pra quê? Pra, falar você, pra fazer o que você falou. Manter a identidade. É. Manter a identidade. Mas Sim. isso é um processo natural da vida, acima da, da democracia. A, a vida é um sistema, um sistema, é uma, é uma sistema. A pessoa, é uma, a a sua, é uma a pessoa, uma pessoa psicológica. Porque se acontece na natureza, acontece no psicológico também. Exato. Cara, os mestres taoístas, é a única coisa que eles faziam, cara, que ele basta, ele vai ficar correndo pra natureza, correndo, plantando arroz, o cara... E eu já não a entender não se isso aqui acontece, tal, tá? e fazendo nada. A gente vivia numa época onde o ser humano era, tinha uma outra sutileza. E eu acho que o que nos falta hoje na era moderna é a gente desenvolver essa sutileza, que é o sentir, Que é o sentir, é, é que é acessível para todo mundo, que está à disposição de todo mundo, mas a gente fica buscando a porra do aplicativo que faz aquela merda. Ou o um livro novo, que é o Pochise, é. caraca. Exato. E ou vídeo do YouTube, tipo, espécie que as coisas mais simples de sabedoria raiz é né? sentindo. Sentindo, observando. Ah, isso. Você vê todos os grandes gênios, meu irmão. Exatamente. sempre você vai estudar um pouquinho mais a vida do cara, Leonardo da Vinci Tudo bem que o cara, meu irmão, ficava contemplando, ócio criativo, observação direto Andar na natureza. É, porra. Meditação, né? Caminhada meditativa. Sim, Uma parada que mudou a minha percepção ah. em relação ao elfo. Foi justamente observando a natureza, é isso que você falou. É... Por exemplo, não tem como não criar as identidades. Uhum. E a vida surgiu como? É, um, é um, uma mistura de compostos orgânicos que estão soltos por aí. Mas o que, que foi o clique que gerou a vida? Foi o surgimento uhum. da membrana. Uhum. Uhum. Uhum. É, que é o balão É, que é o balão Criou o um compartimento é. Porra, tu foi longe agora hein? Hum. Mas é mesmo, Mas é, é o princípio da vida Psicologicamente então, existe também. também São as questões das identidades também, existe Psicologicamente também. existe emocional e energeticamente é. também Só que a grande parada É porque ela não, ela não se isola do meio só que se a gente se joga completamente, a gente morre. E a membrana ela não é um, algo que nos separa em absoluto, ela é um filtro. É um cofre. Ela é um filtro. Não, eu não, não vejo, não vejo muito bem dessa forma, no filtro. Mas pra mim, a, a, o desenho que eu vi, assim, que mostra muito bem, você tem um caralho bem permeável. Ela é permeável, é tá falando. É uma troca, Pela troca. troca. Não, ela é fluida, tá ligado? Ela, ela, ela, é, não é, uma fluida. ela é fluida, ela é permite fluida. movimentos, ela não é forte o suficiente para ser uma casca e, e não quebrar, ela é frágil também, então, eu acho que é. Só que sem é isso não tem a vida. Exato, mas tem gente que acaba querendo tanta proteção e tanta prisão, e aí vira Nossa, não. Não. vira o máximo, né? E aí é foda. Mas tem um caminhão que eu, eu, eu chamo de Spirit Science. Não que eu adoro, que eu já assisti acho que todos os é, vídeos. deles. É, é, é. E aí, claro, e o a gente falou fazendo uma, uma trajetória, assim, a, na natureza humana, de Deus, de a geometria sagrada, vários assuntos que a gente botava uma ordem educativa, que eu acho que a é uma que falta pra caramba nesses assuntos, toda distância, detalhes, assim que é a ordem de conhecimento, porque ah, você precisa aprender a somar, de a dividir fazer equação, então tem ordem para você aprender. E aí, que eles têm um vídeo lá sobre a geometria sagrada, né, e eles vão mostrando assim qual é o princípio matemático... Pô, a gente vai jogar ainda? Vou fazer aqui com essa bola. É o princípio matemático da, da vida, Não né? é então imagina Desculpa do perdedor, cara. Opa, <risos> ah, não, não, não. <risos> não, não, Porra, a um <risos> Que antes tudo era vazio, tudo era um escuro. É, é. Não existia nada, não existia Sim. forma, tudo era negro. Que esse tudo, que ao mesmo tempo nada, num desejo de se conhecer, uh -huh. precisava criar limitação. Sim. Porque ele era no infinito. Nossa. Então, diz lá, né, por exemplo, lá, um todo expandiu-se, em todas as direções possíveis que ele poderia se expandir sem sair do seu eixo. Expandir todas as direções sem sair do seu eixo. No nosso caso, seria a expansão dos nossos membros, né? expandir por sua direção. E dentro desse espaço, ele cria a primeira membrana, cria a primeira limitação de conhecimento. Então, dentro desse espaço aqui, tudo que eu conheço cabe aqui dentro. Beleza? A partir desse lugar, eu vou até, a minha, vou até o máximo do meu limite, vou até a minha extremidade, e repito esse processo, a partir do eixo. Então o que acontece no primeiro ciclo? Né? Cresci um ciclo aqui e outro aqui. Né? Daqui eu vim para cá. Aqui no meio, cria-se uma nova formação, né? que é a junção desses dois espaços. E a partir daqui que toda a criação acontece. A partir dessa junção do que sou com aquilo que não sou, daquilo que sou e daquele que não é, não é eu, só é, a única um coisa que acontece é criação, a todo momento. Criação de palavras, criação de ideias, criação. É para isso que estamos separados. É por isso que eu existo aqui com o Rausbar, e você está aí com o Ian, estamos em outros corpos para co-criar. Para co-criar. Quer co <risos> dizer, esse é o princípio da vida, é a eterna expansão, a eterna criação. Hipólicas, é, que é um dos primeiros matemáticos gregos, ele diz que Deus é um círculo cuja circunferência não pode ser conhecida e cujo centro está em todos os lugares. Porra. Aí você tinha que soltar o microfone <risos> e sair do apartamento depois dessa, dessa. Caralho, que boa, hein? É, é, é frase de papo. Mas o centro tá aqui tá, claro. aqui, tá ali, tá em todos os lugares. Sim. E tipo é é assim. assim, aí que eu tô pegando um assunto lá da, da pira das medicinas e ficar buscando essa informação. Aham. Cara, tem uma pergunta assim, caraca, não, peraí, no, no, no, é uma questão, mas sei lá, no budismo não explica essa parada. Mas, tipo, não explica esses princípios todos. Ah, então vamos lá no taoísmo também, não explica esses princípios todos, tá? vamos um tamanho ácido também, eu não entendi, não consigo entender tudo isso, tá ligado? Você acessa. E eu tive uma experiência na Ayahuasca, a minha experiência foi muito forte, eu chegar lá e eu tava lidando com uma questão pessoal sobre coragem, autoconfiança e tal, uma palestra de casa, uma merda e na acho eu falei, cara, pô, o que que é isso, o que que eu... Eu não tenho problema falar em público, sabe, por que eu tive tanta dificuldade? Ah, caralho, já ganhou logo de sua né? Ela meio assim, perguntou, assim, Tu não é o corajoso? Tu não é o destemido? Por que que tu vai contar com vergonha de contar a tua própria história? Qual que é? Qual é, meu Tureiro? Qual é, meu Tureiro? Qual é, meu Tureiro? O negócio é falar de mim, E aí, achou né? Pô, os entendimentos, sente a tudo. Fala assim, que lindo, que não me mostra, eu mostro tudo. Ah, ó, vai jogar pra arte? Vai né? Frase da esterinha. assim, Você não tá fonte com esse tudo. Não é do papel, aqui, encontra humano. Assim, não tem não é por que você querer entender tudo. É um negócio. Você é pode. É... Você assim, aceita, meu. Aceita que... Então, eu aqui, é brincar de ser um macaco sem pelo, que cria coisas, constrói coisas se diverte, tá ligado? Enquanto você levar isso com mais... Leveza. Leveza, felicidade, sabe? Tu vai curtindo o jogo. o jogo. O que Lindo, é. cara. Tem que voltar a ser criança. Tem que fazer uma gazaada. Proposta. Lila, não. Lila. Cara, lila. lila, Lila, Lila, Lila. Lila é a palavra em sânscrito que representa a vida. E traduzindo para o nosso idioma, lila significa uma brincadeira, né? Uma, uma peça, grande peça de Deus. E aqui no Ocidente, você que certamente até já leu o jogo, sabe que a gente trata a vida como se fosse um jogo. Você vai nas prateleiras, você lê livros com o nome do jogo, conhece o jogo, se domina, segue no jogo, né? E num jogo é isso. Sempre tem é, alguém a ser derrotado, um objetivo uhum. a ser conquistado, algo a ser feito. Um dos personagens, Algo a ser feito. E numa brincadeira, não. Numa é. brincadeira, tu tá com. Essa é assim, que eu quer falar, porra, a vida não é pra ser um jogo. Cara. É uma brincadeira, cara. Numa brincadeira, tu tá com. É. E, cara. Meu irmão, a vida é um fresco bolso. <risos> é uma caralhada de <risos> gente, mano. <risos> 7 milhões. 7 milhões de jogando frescobol divertido pra não deixar a bolinha cair. Não deixa a bola cair. Não! não. Caralho, é, isso, é cara. isso. E o fresco eu nem sei se tem competição de frescobol, é. não. Deve ter, velho. dupla, né? Mas por isso que tem que ser, tipo, 7 <risos> milhões de <risos> jogando frescobol. O cara ninguém vai vencer ninguém. E você tem que ajudar o outro pra. próprio Você não tem não que ajudar, ajudar o pra outro. Prazer. Prazer. O próprio prazer. prazer manter o jogo. É. Cara, o próprio prazer manter o jogo rolando. Só pra vocês sabe que... Não, não. Através de confiar, é. movimentar, você confiar... o que, que é, é? a porra do frescobol com criação Sim, o tempo é. todo? Você é. não tem como prever o que vai rolar? É. Você é. vai... Você rebate, você Se rebate. Você, você simplesmente sente o jogo, quando você entra no estado de flow é. a gente tá procurando ver claro. a sua ping pong. Uma ping pong você derrota o outro, frescobol não. Você não vai fazer a jogada para derrotar o cara. Ai, ai. Tu, tu ai, quer que é. é. É. É. É. ajudar pro flow ficar mútuo e a gente ficar nessa pegada aqui. É muito Mas porra, muito bom, cara. Que isso? Você passa horas jogando fresco e você não vê a porra do tempo passar. Tu vai pra praia, tu fica na dimensão. E esse é o um chapo de perigo. É. Nesse estado né, de flow total, de presença plena... Isso não, tem, não, não precisa de um real, né, mano? não. Não precisa nem de um real pra isso. Nada. E aí que entra aquela parada pô, de várias Sim. formas de chegar nesse mesmo entendimento, nesse mesmo estado. Até pelo frescobol. Até <risos> pelo é. frescobol. Pelo esporte total. O esporte é total. É, e cada um vai tomar o teu, sacou? Tipo assim, porra, tem vários caminhos, meu irmão. Escolha aquele que ele faz mais sentido pra você. Ah. Mas, mas se ancore nessa parada, eu tenho um sentido assim, se ancore nessa parada. Usa isso ao teu favor, se lembra que você tem essa ferramenta que te leva para esse estado. Porque é só sentindo, cara, é isso. É a o aprendizado verdadeiro é experiencial. Então é somente quando a gente sente o conhecimento, eu sentir que eu posso estar em flor, sentir que isso existe dentro de mim, que eu consigo ter consciência, de que isso poderia ser dessa forma em outros aspectos? Eu pra buscar lugar, também, pra né? buscar, construir, pra, pra construir, pra construir, pra construir, pra né? pra Tá, mas e, e o sistema? E, e, o, e o emprego que eu tenho que manter as contas, que eu vou pagar o boleto papapá? Mas é um outro jogo, né? Só o jogo vai crescendo de camadas, irmão. Né? Não, eu o jogo vai crescendo de camadas. Tem uma parábola para mim que responde essa pergunta. Que um, disse que o... Esse jogo seria a teia, né? O Censar. A teia das aparências, das ilusões. E o sábio é como se fosse a aranha. Então o sábio tece a seu favor. E o ignorante é como se fosse a mosca. Ele fica preso na teia. Então, para o sábio, a teia é vida. Ele usa esse jogo que a gente quer estar tá jogando só por trás é. é seu favor. Usa o jogo para brincar de valor. E a mosca se enrola na teia e fica presa nela. E quanto mais não. se enrola mais se debate, mais você controle. Mais se, se debate, mais se faz. É. Então é isso, assim, Quando a gente começa a criar essa relação de observar a si mesmo no mesmo lugar. Uhum. E observar aquilo que está externo. E só observar. Não reagir. Não reagir. Você começa a olhar para o jogo. Não. Você começa a olhar para o sistema. E isso vai, com o conhecimento correto, você vai começar a mudar tudo, a forma como você interage com tudo, com todos. Com as coisas que acontecem com as pessoas, com como você se aproxima das pessoas, com tudo. Se, se tu no frescobol, começa a dar uma viajada, tu quer bater forte, tu quer bater, <risos> tu quer <risos> <te> ganhar, é <risos> quer quero mostrar que tu, é, porra, é. bonitão aqui, né, pra... é pra me é, que tá passando lá. É, vai, vai, vai cagar vai com é, o jogo, é, assim, sim, sim, Vai cagar com o jogo, E por que você vai dar tão forte a Não, deixa de ser uma brincadeira. Acabou a brincadeira, porque você vai dar-lhe uma porrada, o outro não vai conseguir pegar, e a bolinha vai pra puta que pariu. E meu irmão, e aí você vai ah, ficar puto. É, e aí ah, tá uma coisa chata, tá ligado? A brincadeira acaba A brincadeira já vira um jogo. <risos> já vira um saco. Caralho, é um saco. saco. Por isso que eu volto ao meu Sempre tem, meu irmão. Esporte tudo é, né? na valor, gente. Esporte tem. Vários autores bola. e árbitros são dedicados ao esporte. Porra, né? esse, né? esse é. livro eu acho que foi você que falou até. Ler há pouco o caminho... Do guerreiro, guerreiro passivo. Do guerreiro passivo. Muito bom. De cima. Pô, tá, é de que é de que pariu, meu irmão. Aí, de braço. Que braço. É de braço. De bo... É um cara que tá vivo. Não é vi, vi. vi. Não vi. O filme tá como... The Peaceful Warrior. Yeah, Warrior é, The Peaceful Warrior. É, o Poder Além da Vida. Poder Além da Vida. Poder Além da Vida. Poder Além da Vida é o título do filme português, definido. Ah! E o livro <risos> oh, é The Path of the, the, the, path <cohans> of the Peaceful Warrior. Tá, oh, esse é o que nós somos dizendo para ser que combate, bom combate, que é aquele que a gente trava dentro dos nossos corações. E esse é o verdadeiro jogo que você tem que ganhar. Mas ele levantou uma conta interessante, né, que a gente pode pensar sobre também. Que é beleza, né? A gente consegue ver a vida de todo, mas o que que ela ela se fundou na parede no boleto dentro do sistema, sendo sugada e tudo mais. O que é isso, né? O que criou todo esse, esse mecanismo que não traz paz? Não, o que criou não é, pro cara? É, tipo, por que a gente vive nesse contexto de 200 milhões de habitantes... Não, a gente tanta gente dormindo, né? Tanta gente dormindo, mas tanta gente nem dormindo. Tanta gente passando por situações complexas de vida, de sobrevivência, não, não. Sofrendo, pra sofrendo pra caralho. Não, não, não. É, o que, que cria isso? Segundo a visão religiosa? Sim. Você em todas ó. elas, em todas elas, desde as religiosas até as filosóficas, para Sócrates, para Buda, para Cristo, para o cristianismo, em todas elas, mal raiz sempre é a ignorância. E o que, que é ignorância? É não saber quem você é. E que você é? Ah, essa é a grande pergunta. O todo! O todo! O todo. Você uhum. pra mim? Agora, outra parada que eu vejo em todas as religiões, todas as filosofias e tal, o mal dessa porra toda, a ignorância... Não, mas é um medo também. Ah, mas que é ignorância? Que é a ignorância, que é o medo de várias coisas. O que, que, é, que é o medo? O medo é algo e o medo todo mundo tem. Quem não tem medo de alguma coisa? Hã? E o que, que é o medo, no final das contas? É o medo de algo desconhecido. Eu tenho medo que algo aconteça. E medo também nunca vai estar no presente. Eu tenho medo de que algo vá acontecer. Sempre. É. E esse é o um problema, E quando você está no presente total, não tem como você sentir tanto medo assim. Porque você não dá tanta voz pro futuro. Mas mesmo no mesmo momento presente, por exemplo, se você tiver com medo, é de algo que vai acontecer. Então Não ter alguém me assaltando, Eu tô com medo de ficar me atirando. É. Não dá assim. Cara, mas esse, pra mim, até o medo, é, ele existe, ele é inevitável. Uhum. E, ele, e aí, assim, eu entro nas perguntas assim, cara, por que ele existe? Uhum. Por que a gente não tem medo? pra te proteger, o medo eu também fica que uma situação positiva. Mas por quê? Mano, instintivamente a morte. Só morte. O medo da morte. É, o medo raiz é o medo da morte, é o primeiro medo. É o primeiro de todos. Então a gente tem instintos de proteção lá. Que a gente Mas por, por que o medo da morte também? Porque o medo da morte porque eu não sei o que vai acontecer. Pois é, ah, exatamente. Então continua sendo o medo desconhecido. Me me então assim, Rol. quem vai que que é o é mais desconhecido é? hoje? O é pode... um racional. É, ah, não mas deixa eu entrar num lapir aqui. Aquele desenho que eu falei ali do princípio de, de criação é um compêndio um comp de informação. Né? Todos nós somos um, um, um abril, pé inteiro, uma biblioteca, é uma enciclopédia inteira de um de carne. Que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas desconhecem. E esse não, não. medo, ele é o motor da existência. É através dessa, desse caminho do desconhecido que eu continuo fazendo o jogo acontecer. Né? A brincadeira continua. Imagina lá se a criação pode entra entrar nesse processo. Só tem graça tá jogar. jogar o -bol, porque eu não sei da né, que é a bolinha vai sair Não sei como é que o outro vai reagir. Imagina, se você toda hora assim, assim. Aí você é entra... Mortizado. Exato. E tem graça em mano. Com medo de aquela graça pra brincadeira. É é exatamente. Desconhecida ah, é eu cura, eu exatamente. a ferramenta da criação. Porque a própria, te, a própria criação, o próprio divino, Está num processo eterno de expansão. Expansão em direção o quê? Aquilo aqui, que Então, cara, assim, a gente olha para tudo, assim, tipo aquela árvore que está crescendo, como sabe, tá vento, assim, que não sabe se ela tem um vento, etc. É, pra... é imprevisível. É é isso é o prazer. Isso dá prazer. Você começa a ressignificar o medo. A esse lugar, olhar para o medo e falar assim, cara, transformar o medo em excitação. E é isso. Então, é uma das chaves da vida é você ficar confortável com o sentimento de não controle. E do desconhecido, Porque é a única verdade que existe, Enquanto você fica confortável com essa porra, quando você fica confortável com o desconforto, que ele é inevitável, tu aceita as paradas. O nego tá presão porque tá abelha. Meu irmão, caralho! E, e fica... O que, que é que na sociedade a grande maioria das pessoas fazem? Se elas se auto... Elas se. Acontece, não, é. Quando você fica mal dormindo, quando você fica anestesiado. É, elas se anestesiam para diminuir é. o sentimento de medo do desconhecido. Parece. E aí fazem o mesmo trabalho durante 30 anos, sofrendo, com a mesma rotina, acordando da mesma forma, tomando as mesmas decisões, comendo no mesmo lugar, para evitar o desconhecido. Total! Por, Total. Isso é anestesia. É. Morre aos 30 anos e vai ser enterrado com 80. Morre aos, 30, por Morre aos 30, por 30 anos e vai ser enterrado com 80. Cara, mas aí, isso é muito louco. Por quê? Porque você, não, você, não tá, você tá rindo, ó. Cara. Controle. Contro, Faleiro, contra o processo que é natural é um de enfrentar o desconhecido, a resistência de do flow. Ah. flow. Ah. Ah. É resistência do flow. Porque o flow permite que ele leve, seja lá onde for. seja você e vai, vai ser desconhecido, se né? Estar aberto. E isso, cara, o é é flow ah. é incrível! Ah, ah, ah, é, o flow limpa é demais. Ah, e a real é ah. que isso tá acontecendo até o momento. Isso é tempo, não para, não para, não para, não para. Só uma coisa que eu não dei conta, mano ser ele é um constante criador de histórias. co criador de histórias? Agora, todos nós, não só estamos na câmera, como o teu cérebro da minha ponte, ele é uma história, porque ele tem uma memória já, das palavras que eu estou falando. Então, tu cria uma história sobre as palavras, sobre o que está sendo feito, sobre as suas interpretações. Todo momento, tem uma teia. Todo momento, velho. Mas aí, tá, tu está caminhando sobre essa teia como aranha, e tá eu estou ficando preso nessa área. Exatamente, muito bom, caminhando com uma aranha nessa teia, é. tá é, ficando preso nela. E a aranha, a aranha, não aranha, a aranha, a gente olha pra natureza, a gente olha, jogazinho, vamos só cuidar aqui ó, eu ah. sei que eu tô fazendo, não, ah, não. Tá não tem cheira, eu E sai. você. você, aranha ou mosca? Eis a grande questão, ping pong ou frescobol? Você, você decide. Mas ó, temos o acabamos o jogo, temos ou acabamos o jogo aí, depois de uma hora Aqui ó. De bola, mas a brincadeira continua. Essa aí, a brincadeira continua. Sem Demais, é demais aí ó. Uuuuh! Uuuuh! E Vem pra cá, vem pra cá, Vê Segui. aí, Taguisa Souza. maravilha, gente! gente. Uuuh. Uuuh. Uuuh. Uuuh. Obrigado! Vem fazer parte da brincadeira! Mosca, Agora é Porque, olha, a grande verdade é que esse é sistema <risos> é uma merda, monte né? de coisa, produto. É verdade. Eu acho que isso é uma viagem, né, irmão? A gente não tem que empurrar <risos> nada pra ninguém. Não tem que ah. falar do que, porra, de produtos bons, com qualidade. <risos> melhor guia do mundo um amigo nosso, Renato Estefano. Não, né? Forçando Fica falando de forma natural, natural. Sim, super natural. <risos> então...